é a malta do aço, vamos lá aqui para mais um top 5, ora, e o top 5 que venceu no último, com mais comentários e com mais likes, foi o do Ricardo Cruz, peço é, desculpa se me enganei no nome, mas acho que foi o Ricardo Cruz, e ele pergunta, top 5, carrinhas para enganar a mulher, que <risos> é malandro, uh, que é carrinhas daquelas que parecem assim, um tanto ou quanto familiares, e porreiras para a família desfrutar de uma boa viagem, mas que possuem uma mecânica ou uma margem mecânica para dar voltagem e assim a mulher não topa e a gente temos uh, de manhã uma carrinha familiar e à noite uma carrinha do aço Ora, boa questão, eu vou ser um bocadinho tendencioso, porquê? Porque como vocês sabem, não é segredo para ninguém, eu adoro tudo o que é. RS4, RS6, e aqui já tínhamos muito mais que 5, porque eu gosto dos modelos todos, todos, portanto, todos os modelos RS4, todos os modelos RS6, eu para mim eram tudo uh, familiares, espetaculares para a gente incluir aqui no nosso tema, mas pronto, escolham quais modelos quiserem, para mim qualquer RS4, qualquer RS6 encaixa neste tema de carrinhas para enganar a mulher, portanto, deixamos só duas, <risos> mas poderia ser qualquer uma das versões de RS4 e RS6, portanto, escolham, façam o favor de escolher e temos já duas carrinhas bacaninhas para a gente arrancar. Depois, para não ser tudo Audi, para não ser tão tendencioso assim, podemos escolher a, a C63 AMG Station, malta, aquela carrinha, além de ser muita linda, muita linda, a mecânica é forte, dá aqueles, aqueles tiros como a malta curto de ouvir. e sem dúvida era uma carrinha que eu me imaginava lá dentro com a minha família aí de viagem. Quando chegássemos da viagem, descarregávamos as malas e à noite a gente diz: pá, eu vou só ali ver, vou só ali comprar uns gelados e vamos e vimos que aquilo até escaca a pedra, que é uma maravilhazinha. Outro uh, que eu gosto bastante. Uh, S61, a S61, M5, carrinha, uh, S61, se não estou em erro, motorzinho divinal, carrinha, eu acho, a carrinha, a traseira, não gosta assim tanto, mas a frente, uh, eu acho a frente da carrinha linda, a carrinha é mesmo bonita e para mim, a S61 encaixava-me também que nem uma luva, Epa, está um calor, eu não acertei aqui com, com o ar-condicionado, está a ficar calor encaixava-me que nem uma luva na minha família, e, pá, podia ser também uma dessas que eu não me queixava nada, e agora por último, vocês sabem que eu adoro o Panamera, e nós temos agora o Panamera Turbo S Sport Turismo que é o chamado Panamera familiar, ainda mais familiar, porque todos os Panameras podem ser considerados familiares, não é? Eles são grandes, são espaçosos, a mala-zida até é porreira, mas agora temos esta versão que ainda tem ali um bocadinho mais de rabo, podemos ainda enganar melhor. É um carro lindo, lindo, lindo. Atenção, eu estou-vos a dar estes modelos porque são modelos que eu gosto, não são modelos que eu conseguiria comprar. Vocês perguntaram, para mim é um top 5. Não é um top 5 para a minha carteira, é um top 5 que eu um dia gostava de ter. Portanto, este Panamera é muito caro, é assim senhora, mas se eu pudesse ter, digo-vos, não sei se não optaria uh, entre a RS6 e, este, e, eu, e o Panamera, eu, o meu coração estaria dividido. Não estamos aqui a falar de carteira, estamos a falar de coração. Entre a RS6 e o Panamera, este último, hum, tão lindo... Eu acho que iria para o Panamera, independentemente de eu adorar as RS6, como vocês sabem, mas... Aí, este Panamera está adivinal, frente, está divinal. Bem, malta, este foi o top 5, na minha opinião. Lembrando, lembrando mais uma vez, que isto é a minha opinião. Poderá ser diferente da vossa, mas esta é a minha. Vocês perguntaram a minha, eu digo a minha. Bem, malta, deixem aí nos comentários um próximo top 5 que vocês queiram que eu aborde. Já sabem, o comentário com mais likes e com mais respostas vai ser o que eu vou selecionar, é o que venceu, ok, top 5, são 5 coisas, rotol, ou só um tema, é no tema rotol, ok, isto é o top 5, deixa me só, mas há sempre um caracol, há sempre um caracol na autostarda, na autostarda, <risos> bem volta, fiquem bem, um grande abraço, está aí o calor, está aí o calor, fiquem bem, e um grande gás. Comentem, comentem, quer comentários, malta, para a gente interagir. Vamos lá! <risos>